Fala galera, it's me, pra você que não me conhece, eu sou o Rafael Oliveira, essa daqui é a minha senhora Maitê. E depois de 1.367 <risos> anos, a gente voltou com o Gênio Quiz e agora é o 2. Lembrou, um dois. lembrou. Que já deve estar no 377.598. De vários temas diferentes. De vários temas, a gente tá no 2. Então hoje a gente vai voltar, vamos, vamos direto assim, se você não tá inscrito, se inscreva no canal, deixa o like, comenta aqui, né, o padrão do, do vamos YouTube. For, né? Vamos direto pro jogo, pra gravar a A gente tela. chegou a fechar um? Ah, eu acredito que sim, hein. Tem gravado, Não tem? Bom, vamos deixar o link a na descrição. Você diga pra gente nos comentários. Ah, será é que a gente? São 50. É? Qualquer coisa a gente faz duas partes. Trola vamos lá. Qual questão foi pulada na versão. Ah! Como assim? Como é que eu vou lembrar? Eu joguei 377.398 anos. Calma aí. Ah, é 20, lindo. 20, 20. Ah! Pelo menos não, tá, na primeira, tá na primeira, tá na primeira, na primeira. eu vou de 23. 23 também ah, errou. Ah, também não é. Então, 33. 33? Se não for 33 de é 19. A gente de pode de errar sim. à vontade, né? Ah, então eu vou ver. 19! Não, 15. é 19, certeza que foi 19. É, Aê! Foi 19! Vamos, responderá não? Sim, não, responderei não. Ué? Responderei. Responderei. Ah, não! O negócio desse jogo aí é ruim que vai voltando a vida, né? É. Esqueci disso, ele vai voltando responderá do zero. Não, não, não. Calma. Ué, eu não entendo nada, eu sou muito... Calma, bom. eu também não consigo. Ah, não... ah Ignorar que a resposta. tem no meio aí, não vale, né? A gente esquece que esse jogo tem uns cliques. Qual programa foi usado pra fazer isso aí? <risos> eu nem sei. Flash, flash. É flash, né? Que eu tive que baixar. Vai. Pra onde aponta a seta? Pra cima. Não, calma. Que eu seta? Quero... Essa seta. Isso não ah, é, não é uma seta. ela acerta aqui, ó. Isso não é uma seta. Oh, ah! Olha. Olha. Eu vi que aqui, deu ó. uma mãozinha ali. É, quando dá uma mãozinha tem é. ação. Calma. Ixi, quem, é maior? quem é maior? Ah, tem um aqui, ó. Ah, não ah não, é. mentira. Então, que bom que você tá aí no controle do mouse. Não, descobri isso -se sem querer. Pra mexer neles, pô. Azul. Azul. Né? Uh! Yeah. Champion Chips. 83, hein? Quem, quem foi o campeão? Chips campeão mundial de. Calma aí, mundial de quê? Tipo, né? Não, os, não, os, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. É Santos Internacional Que, que, é, que é isso, Geni Quiz? Ah, é Brasil, é Pode ser futebol. de basquete, pô. Tem Santos, tem Internacional, tem gente. Ah, Inter... tinha o mosquito. Achei que era de babado, que susto. <risos> tinha tem mosquito? O mosquito. Tá aqui, ó. Foi campeão do mundial de 80, sei lá, campeão mundial de quê? Eu não sei também, a gente não sabe de Foi é o, é o Santos. Futebol. Santos? Ai, meu Deus. O que seria o Santos. Que é o único time que eu conheço, pô. Chegamos. Vamos de Chuta você agora, né? Vamos um a um. Ah, eu vou de Fluminense não Ah, sei porque... por que, que eu não entendo eu não de entendo futebol? Eu quero ver de se de não futebol. for de futebol Eu não entendo nadinha, nadinha Não, será que não tem nenhum inscrito Calma aí, nenhum desses Ou algum time escondido? Não tem, pô E é. aí, qual dos dois né? Grêmio agora? Internacional? Vamos de Internacional, pô Vai ter gente xingando muito a por gente quê? agora porque... Ah, é Grêmio, pô! pô. A gente tem vários amigos que adoram futebol. Ah, eu, eu odeio. Eu odeio não, mas eu, não, nada, eu, gosto de, eu gosto de Copa. Copa do Mundo é da hora. É Grêmio, né? Ah, só sobrou ele. Faça. Faça o quê? Calma, você tá jogando aleatoriamente. Não. Aí, aí é clique. Não clique. clique. Ah, deu certo. Uh. Onde estava a resposta da 38 no jogo? Como é que eu que vou saber? Ah, não tem como lembrar. Bota na última. Rau! Ah. achei que era, achei que era. Tem três agora, essa já foi. É. Eu vou aqui, eu vou aqui. Vai, vai, vamos na fé. Uh, uh! é aquela, hein? É da, da direita de cima. Algum botão oculto. Alguns botões ocultos, acho um. É aí, pô. É, aqui tá. tá pontinho, né? É o pontinho, né? Pontinho. o nove, ó, nove. Não, então vai procurar outro, procura outro. Tá enganando a gente, hein? Eu acho que é lá, pô acho que ah, lá é Alguns. Ficou... Alguns. Al Ai, a... A... Gênio. Mais... Hã? Ah, ferrou. Matemática não é com a gente. Não é nada. Não é nada com a gente. Não é nada. E agora? Você é burro, cara? Que loucura. 220 Calma. Mais 225 o quê? <risos> Vem ver é, onde? Pode ser qualquer coisa, né? Menos 30 é igual a o quê? Não faço ideia, o quê? 195? Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Ah, já é. Ah, nunca é o óbvio. Eu odeio matemática. O <risos> que óbvio? Não existe isso em matemática. <risos> então, Meu vocês povo, estão certos. Todos os é matemáticos isso. estão certíssimos. Nossa, não é 95, nossa. hein? Ah, põe zero. Às vezes é zero, porque é X igual a zero, pô. Você é burro? Ah, eu vou assim. Não. A Marte quer o único que cinco no 205, decora é isso, isso decora é isso. E aí? Calma. Saturno, né? Tem anéis de Saturno? Não, não, mas tem vários que tem. Não é só Saturno. Ah, a gente já fez isso uma vez. Não, é. Marte não tem. Mercúrio tem também. Não é Mercúrio? Não. Vamos no óbvio. Vamos vai, vai no óbvio. Viu, velho, óbvio. Muito bem. É que alguns tem anéis. Ah, tem casa do Barcelona, né? Não, não, não, não. Bacilo, não, não tem os esquinhos do lado. Barcelona não tem um. as tetinhas Pô. aqui, ó. Não sei, pô. A gente não sabe futebol. É vai de... Liverpool. Uuuuh. Tu não, não botou nenhuma esperancinha, esperancinha? Não, eu acho muito que é Barcelona. <risos> ah, então vai de Barcelona. Próxima vai Barcelona. Vou tentar que for... uh! então, o Barcelona. Vai no Barcelona. Aí, Otário. Tem o Barcelona até a tetinha. É, Calma. Não, o gato gosta de ração, pô. É, o meu gosta. O meu gato não gosta de rato. Ah, você tem que arrastar o bicho até lá, entendeu? É, mas... Você, Ai, você tem que pegar o mouse e arrastar o bicho e segurar o gato eu e tentei, arrastar. Eu tentei, mas não foi. Acho que eu não tô bem. Não é isso, então. Para, para, para. Não, não é viu? isso, Eu tentei, Eu é tentei, eu tentei tentar do Cuidado ver. com o vermelho. Eu acho que eu tenho que ir em todos. É, vai arrastando clicando. Tal, Trau. Não é isso. Nada a ver. Calma, calma. Não clica fora, hein? Não é possível. Deixa eu tentar alguma coisa. Vontade. Ah! O que aconteceu? Eu nem tentei, eu arrastei o mouse. Não pode arrastar o mouse fora da Você tela. É, não, pode ser vermelho, pô. Tá escrito lá. Ah, mas eu peguei o mouse e não, não percebi, pô. Tá, chegamos. Chegamos nele. Ó, não pode Cats like vermelho. ração. Carinho eles gostam, né? Mas a princípio de ração, pô. Só gato selvagem come rato, assim. Gato de casa que pula na rua. Gato de apartamento não come rato, pô. A minha experiência é de apartamento. Então, mas eu tô clicando e não... Clica no 14, não pode. Não dá pra ir lá. Ah, deve ter bugado o jogo. Oh, eu Tô tentando clicar e arrastar. Tô tentando fazer de tudo, não dá. Deixa eu tentar mas agora. se eu for no vermelho... ó oh, Cuidado, não pode ir no vermelho. senão você perde Tá, entendi, entendi. <risos> <risos> eu não tenho ah! Meu Deus! Eu vou é muito brusco. né? Faz... Não... Ah, calma, cara! Calma! Calma, cara! Ah! Ele falou, eu quase fiz, e aí eu fui e fiz. Porque é eu, o fio tava preso. Ah... É que tem que ser direto. Aê, é só clicar no rato. Vamos lá, zero em romanos. Não sei. Não existe. Não, não existe. existe, não. Não, mas deve não. existir. Então existe. O Pai, Eterno Eu vou descer. Não, o que, que é isso? Ou é o Ezinho ali com o risquinho, que aí veio a inspiração do zero ou não existe? Mano, eu vou não existe, vai. porque existe, Foi a primeira então. resposta que a gente é, que deu, aí. Que otária, podia. que otária. A gente devia ter ainda ah. nas redes de comércio. Você pode até matar o tempo, ah, mas ele ainda ideia, vai gente. me enterrar. Quem sabia isso? Albert Einstein, Newton, putz. Só tipo o Leon e a Nilce ia saber isso. Não ah, eu saber. ia de, tipo, Machado de Assis é BR? Tem demência? Eu ia dele, é muito frase de BR. Falei que era praça de BR! Caraca! 2, 3, 4, 5, Quê? 6, Quais 7? são as combinações possíveis? 4, né? Não, calma aí, já tem 5, com duas bermudas. São 10 com mais duas bermudas, as coisas doces. Não, é pô! Aí. Tem resposta 4? <risos> Acho que era 4, tá <risos> que eu não li. Eu sou muito ruim <risos> em matemática, <risos> meu Deus! Isso é tudo matemática, Por pô! Por que você psicologia? Não Isso dá certo! Isso é tudo certo. matemática! Não tem 4, então pode ser que seja só 6. Da onde eu tô tirando isso? Ó. Uma camisa, uma bermuda. Uma combinação. Uhum. Outra camisa, outra bermuda. Duas combinações. Você não tem como fazer outra combinação porque você tá usando aquela. Então seria quatro. Mas, mas isso é um as? Que estranho. Parece uma Quais seta, tá as... vendo? Não parece uma seta, mas é as. É mas um parece as, uma não, seta. Ó, parece um dois também, que embora a chuva ao contrário. Otário. Aqui, ó. Eu tava certo. Dez? Tava ah, lá embaixo. passe desta. É, opa! Nossa, é uma é ligeiraça, Calma, Número calma. Número de pessoas. Uits. Tem tempo? Não, Não então vai. Calma. Conta aí. Um, vou deixar dois, ele três, contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. 22? Vamos ver. Calma aí, que é só acertar. Eu só... É. Ah, é. Nossa, ligeiraça. é uma ligeraça. Meu Deus! Qual é o número dessa questão? Tinha acabado de ser 18, 19, 20. Vem comigo, vem 20? comigo, vem comigo. Uh! Ai, que isso? que <risos> isso? Quantos ossos tem o corpo humano? Putz, tá 206? isso. Ah, 2010. Ah, não, não vai que Pode ser que momento. seja 206 ou 322. Uh! uh! Que? Quando estiver no verde. Ache, tem um bagulho escondido aí. Ah, tem que seguir a setinha, vamos. Pra ali pra cima. Ó, oh, difícil isso, hein? Vai levar lá pra um outro caminho. Opa, show Rápido. Qual cabe? Vamos lá. A princípio é aquele primeiro lá, né? Esse? Não, não. Esse é o primeiro. É esse ou o do meinho ali embaixo? Decide, qual dos dois. Então vai no do último ali, ó. Embaixo, embaixo. Esse. esse. Não é esse? Não Eu é vou daqui, jeito. então. Então são só 20. O quê? 20 ossos? Só no pé a gente tem uns 90? Não, mas deve contar como um só. A galera, ah, da, a galera é, que sabe mexer, com... contar o osso lá de médico, contar o. Como é que vocês vão falar? Eu tô vocês estão loucos! Ai, meu Deus. Ô, Calma. Vamos aqui então? Calma. Cadê? Você <risos> vai querer de 20? Ó, eu acho que. Peraí, peraí, peraí, peraí. Eu acho que a gente tem que fazer assim, vamos até a 25, porque tá. já vai dar muito tempo de vídeo. Hum. A gente vai fazer uma parte 2 até os 50. Tá bom. A gente só vai por 3, quando beleza, a gente beleza. tem que terminar beleza. esse bagulho aí, então bora. Meu bora. Deus. Eu, eu, eu chuto 20. Eu vou chutar 20. Tem... Eu eu tem falei 512. que não era. Eu disse, eu disse. 512 é osso pra caramba com um ser humano. É muito osso, mas você tinha que ter me escutado, porque a gente teve voltar no começo, meu. É muito chato voltar. É aqui. Ah, quem... O quê? Tá escondido. Ah, não é possível. Não. não. <risos> Aí tá escondido, calma. 21. Pá, pá, pá, Eu acho que... Ah, 206 a gente não tentou, tentou. Que... Hum... Ah, A ah, gente é! já tinha passado! O <risos> <risos> que que tá acontecendo? <risos> Será que a gente já passou na 20? A gente já passou na 25 faz tempo. Eu... <risos> Acontece, <risos> gente, você <Eu risos> chega numa certa idade. A gente chegou na é. 25, se a gente não tiver chego lá ainda, que eu não lembro. A gente para para continuar Beleza, a parte 2. É Porque se vai ficar longo, vai ficar chato. E a gente não vai lembrar da metade <risos> se a gente chegar lá. E aí? Ai, quando um já é ruim de memória, junta dois que, que é... Que são. Que são. Tá vendo? Imagina o português. Ah, eu mas... eu nesse, não era. Eu acho que você tem que clicar e arrastar até lá, Eu pô. já tentei, não vai, menino. <risos> já chegando naquela, tô lembrando que a gente ficou achando que não era. 26. Você... É. Ai, Deus. Opa! Ah. Opa! Ô! O oh. que tava tá acontecendo? Não sei, acho é. que deu uma coisa errada. Tô até com a mão coçando. Vai. você joga aí é muito difícil. Jogue você em casa também, Gênio Quiz. Só, nem jogue, tem só tem facilita, aplicativo, só. tem no, no Chrome. Ah lá, o Google não vai. Deu, deu. É meio bugado. <coughs> mas já sabe onde... Calma. Oh, não dá pra arrastar. Não, eu achei que você tem que pegar esse e arrastar pra lá, mas ah, se mas não é, não, não só faz. Dá pra clicar, não só, faz. Ó, só dá pra clicar. Então calma, então calma. Qual cabe? Deve Tudo ter uma pegadinha. Cabe. Tem uma pegadinha? Não tem, mesmo. Ah, a gente então. já testou esse. Então é o último ali, pô. Esse? É. Já não foi nesse? Não. Uh, é o último, uh. hein? A última. A gente parar. Onde estou? Calma. Criador. Ele é do sul? Ele é do rio? Não. Quem é? Criador é, não é o Deus? É o criador do jogo. Do jogo. Ah, como é que a gente vai saber, pô? Na mata, na mata <risos> roubando. Então só sobra dois. Só pra é que ele tá na mata mesmo, se ele tá viajando agora? Então, eu não sei. E aí, onde a gente vai? Ah, não, vai ter que voltar do começo. Não, na mata não, na mata não. Dá na vontade mata, de roubar, não. Vontade Vamos de, botar... é, abrir na internet e procurar tutorial, tá ligado? Que pela raiva? pela fonte do jogo, você acha que isso é mais de, de Carioca ou dos... RS é Rio é, é do Sul? Ah, vou... vai de Rio? Rio é do Sul Rio? Eu, eu, eu iria é Rio ou Rio né eu iria Cara. de de Rio ao então, Rio do Sul mas eu acho que é aliás eu iria de RJ achando que é do Sul entendeu aí você escolhe não não não não, não. eu Vem iria de mim. RJ então eu vou de RJ você tá que dizendo é que é, é RJ eu errou você errou por que a gente não vai na minha, se eu acho que é aquela, então? Pra passar, aí você já se inscreve no canal, ativa a notificação, se ele tiver na mata, eu vou Parou, parou, parou, parou, parou, conseguimos. Ah, chegamos, ah, na uh. chegamos na metade, chegamos na metade. Ferrou, eu tô, não eu tô vou saber pé, já. Eu tô com o pé, com o pé suando, eu tô com o pé suando. Pé suando. Se, inscreve se inscreve no canal, dê o seu like e rumo é. a fechar todos os Gênio Quiz. Todo Deus. mundo deve ter feito isso, mas a gente nunca fez, é muito difícil. Muito difícil, Dá pra tentar se matar. Se inscreve no canal. Tchau!